aqui hoje para falar que a minha experiência no projeto de Transformação que foi muito gratificante, foi muito importante para mim poder estar tá participando desse projeto e eu espero poder continuar aqui um bom tempo porque foi surpreendente poder participar com vocês a Joyce o Caíque Ricardo então é isso gente. só tenho a agradecer eu queria agradecer ao Ricardo pela oportunidade de participar desse projeto maravilhoso que transformou a minha vida e me mostrou a me ajudou a olhar para o mundo com outros olhos, agradecer a Joyce, Caíque Kaique e agradecer a todas as pessoas que fizeram parte desse projeto comigo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos professores que ao longo do tempo nos tornaram nossos amigos, a todos os meus colegas de classe que me, me tornaram uma pessoa melhor ao longo do tempo e muito obrigada a todos por tudo. Parabéns formandos. Só queria agradecer a todo mundo pelo seu trabalho e dizer que o corpo, o alcance, que a mente acredita. Queria agradecer a oportunidade possibilidade de conhecer novas pessoas. Obrigado. Parabéns por modos se transformar. Gostaria de agradecer aos professores Caíque e a tia Joyce por fazer por mudar meu jeito de ser, por fazer eu dialogar mais e pelas experiências vividas com eles também. E o Transformação mudou muito minha vida e espero que ano que vem mude mais ainda. Então, queria agradecer a todo mundo, né? principalmente os professores que me deixou essa menina mais espontânea. É... Sempre querendo ajudar mais as pessoas e agradecer também aos meus colegas que me ajudaram muito no, no meu desempenho. E espero que o ano que vem seja muito melhor. Eu só queria agradecer a todos e ao Projeto Transformação pelas oportunidades que me deram. Eu aprendi coisas que eu jamais pensaria que eu ia aprender, que eu com certeza eu vou levar para a vida toda. Obrigada. Obrigado Ana Solidária, obrigado ao Projeto Transformação. Obrigado a cada professor, por todos os aprendizados passados, por cada oportunidade oferecida a todos nós. Muito obrigado. Só queria agradecer a todos do projeto pela oportunidade que eu tive, é, agradecer as amizades que fiz aqui, espero que não saia nunca da minha vida, obrigado por tudo. Queria agradecer a cada um de vocês, Verônica, Tia Joyce, Kain, Marcos e Alricard, pelo excelente trabalho de vocês que me ensinaram muito ao longo desse tempo, muito obrigada. O projeto da foi muito importante, mudou muito a minha vida e uma gratidão, muito agradecer a é, todos os professores que me ajudaram muito. Foi muito importante para mim esse projeto. E agradecer com muito eles, professores, com muito carinho e amor. Bom, esse projeto da Onda Solidária, como eu tenho dito, fez realmente o ao nome, que é o transformação, porque ele transformou todos nós. E eu sou muito grata por isso, porque esse foi o meu melhor ano, porque eu fiz muitas amizades, fiz amigos e me envolvi com gente que eu nunca pensei que entraria na minha vida. E eu só tenho a agradecer a eles, agradecer ao Kaique, a Tia Joias por ter me ensinado coisas. Muito interessantes que eu sei que eu vou usar para o resto da minha vida e também por, pela oportunidade de ter ensinado o pouco de inglês que eu sei para o pessoal. Então tô estou falando aqui como, como aluno e como professor e eu, é um agradecimento só porque foi incrível realmente esse ano. obrigada. Eu quero agradecer tudo que a Onda Solidária fez por mim e por todas as pessoas que fazem parte do nosso curso da Onda Esportiva e de vários outros projetos que a Onda faz. Esse, o projeto Transformação foi um projeto muito gratificante para mim porque eu aprendi muitas coisas, eu também aprendi a, a lidar com vários problemas meus e em grupos, só. Então, pessoal, é, o que eu tenho a dizer é realmente só agradecer, porque esse foi um período de, de muitas amizades para mim, eu pude realmente me relacionar melhor com as pessoas e fazer novas amizades, o que é muito importante para uma pessoa. E eu quero agradecer também pela honra de primeiro ter sido aluno, e depois ter sido professor de inglês, ensinar um pouquinho do que eu sei também. E que vocês saibam todos que todos nós, Fomos transformados em algum aspecto de nossas vidas por esse projeto da Onda Solidária. Obrigado. Eu queria agradecer ao Projeto de Transformação, por tudo que fez na minha vida e na vida das outras pessoas também e queria falar que foi muito gratificante para mim e que realmente me transformou. O Projeto de Transformação na minha vida foi totalmente aprendizado, é, me ajudou a, a enfrentar várias situações, é, a realmente lidar com a vida e a lidar com as pessoas. E uma forma de gratidão, sempre acompanhando tudo, fazendo parte, passando adiante o que eu aprendi. Isso é o que eu penso que eu posso fazer de melhor para poder agradecer. É dando continuidade num projeto tão bonito que é.